Ó senhor, meus em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. Mais uma lição hoje, a lição número 5 a justiça moral e ética do reino de Deus. Deus nos abençoe, você que está aí a primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ele convido. Toda semana estamos lançando lições, as lições comentadas em vídeo e também disponibilizamos os slides, né? para você, ok? É, ter uma escola bíblica mais visual, mais comunicativa, ok? Eu sou o pastor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos dando aula há mais de 19 anos dentro do bacharel, médio teologia e outros cursos, tá? E estamos aqui para servir os amados irmãos. Vamos aqui. A nossa lição é a lição 5, a justiça moral e ética do reino de Deus. Texto Auris tem Romanos, capítulo 10, versículo 4, que diz: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa palavrinha, crer", tá é a chave, né a essência desse texto. A verdade aplicada disse. O que distingue o autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas as suas dimensões a mudança interior operada pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. Olha só, meu irmão, minha irmã, que o texto nos está dizendo, né? que um autêntico discípulo, né? ele permite... Tá? que a vida nova influencie todas as suas dimensões. O discípulo verdadeiro permite que o Espírito Santo e a palavra né, é, influenciem, se há no serviço, na escola, não somente na igreja, tá todas as áreas da sua vida, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de sentir, as emoções, a gestão das emoções em todas as áreas. Nós temos três objetivos nesta lição. Primeiro, ensinar acerca do significado da lei. Segundo, mostrar o que era ser um escriba, escriba naquele tempo e apresentar a justiça de Cristo. Texto de referência, capítulo 5 de Mateus, versículos 17 ao 20. Diz assim, hm, é, aliás, é, eu vou deixar você ler, tá bom? Melhor assim, dá um pau, se você lê, tá? Aí eu já volto para o comentário, aí nós ganhamos um tempo, né? Vamos lá, introdução. Qual é a justiça que Deus aceita? Qual é a relação dos ensinamentos de Jesus com a lei? Jesus responde essas perguntas com afirmações categóricas ao confrontar a interpretação legalista e extrema dos fariseus, entendendo os presentes da lei. Três subtópicos: o que é uma lei, para que ela serve, segundo o caráter, o caráter fundamental da lei divina e terceiro a as exigências da lei. É, entender os preceitos da lei. Além de estabelecer um novo período na interpretação da lei em Israel, Jesus afirmou que a lei é tão importante que nem sequer a me, o menor detalhe escrito deixará de ser cumprido. Né? Em 2 Mateus 5, 16 e 18, por favor, leia, tá? É, Jesus está dizendo esse texto, né? Que pode passar céu e terra, né? Mas, né? A palavra de Deus, da palavra de Deus, nenhuma j, nenhum J ou um tio se eu me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Veja, o que um J né? Ou um tio, né? veja o uh, J tá é, no grego né, na língua grega tá? é uma um pequeno tracinho parecido um i tá é igual a letra i mas bem pequenininho aqui eu coloquei um exemplo para você do próprio texto veja aqui para o T isso aqui no grego tá para o T você percebe aqui um sinalzinho aqui, bem pequenininho, parece um i, está assim, tá? Justamente isso aqui é um iota, então, é no grego chamamos iota, né? No português é jota, né? Então, aqui esta letrinha bem pequenininha aqui, tá? Justamente que Jesus disse, não vai passar nenhum iota, né? Na própria palavra, para eu ter significa a própria palavra passará e Jesus faz uma conexão da própria palavra iota que está embaixo do eta, né? Aqui é um eta, né? E aqui o iota, ok? Então é muito importante isso que você perceba, né? Jesus está dizendo os menores detalhes, aos tá? menores detalhes da lei vão ser observados. Tá? Então e é, aí nós percebemos né, que Jesus ele leva a sério a lei. Ele não veio quebrar a lei. É, o que é uma lei e para que ela serve? Lei é um sistema de regras que são criadas e executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular comportamentos. Né? Então, a lei, um exemplo bem simples, comum, tá, é o farol. Né? o semáforo que está lá né? vermelho verde né? amarelo ou verde amarelo vermelho tá e quem ultrapassa tem uma lei né é, ah, passou no vermelho a lei vem e vai punir né? por quê porque a lei está para colocar regras né? para que as pessoas respeitem né? há de uma ordem ok então, infelizmente, lei alguma pode mudar o coração do, o coração humano. Mesmo com ameaça e punição, porque o problema da natureza humana não pode ser resolvida por padrões externos. Por isso, Cristo apresentou uma nova forma de vida, onde tudo começa no interior do coração. Muita atenção nesse ponto, tá? Jesus está dizendo, as questões externas, os padrões externos, as regras externas, as pressões externas, tá? É, não mudam as pessoas. Pode ter a regra que possa pode, que pode, é, existir com a punição mais terrível, mas mesmo assim não freia o homem. Porque é no coração do homem tá, que tudo começa. É, em alguns países tem pena de morte, mas mesmo assim as pessoas estão fazendo mal, mesmo sabendo que vão ser unidos com a morte. Então, é interessante quando Jesus nos faz pensar isso: tá? o externo, né, os comportamentos, nada mais são frutos dos desejos do ser humano, tá, ah, é, esses sentimentos, esses desejos, né, as intenções que ele tem, as os propósitos que ele tem, motiva essa pessoa a viver de que ele Caráter fundamental da lei divina, devido à natureza que do é ser humano, este fica impedido de ter acesso à presença de Deus devido à sua santidade. Então, é, quando nós, em Adão, nossos pais, pecamos tá? por não crer naquilo que o nosso Deus disse, nos, nos desligamos. Então, o pecado né, é pecado porque não se identifica com a santidade de Deus. E tudo aquele aquilo que não tem vínculo com a santidade de Deus é pecado. É interessante a santidade, quando você fala a palavra santo, Tá? a ah, Ser santo é o quê? É ser separado de, né? para estar é, a serviço de. Isso né? seria, conceitualmente, a palavra santo. Então, eu sou separado do pecado, mas não somente separado do pecado, mas para servir a Deus. Tá? A pessoa não somente aceita Jesus para ser livrado do inferno, mas para ser servo de Deus. Tá? Então... A santidade não é só aceitar isso, É ter um propósito né? é de viver por amor a Deus, ok? Então o caráter fundamental da lei né? é que realmente é quando é, a natureza fica em nós, nos afasta, né? mas quando aceitamos a triste, temos essa disposição as exigências da lei, a lei tinha uma absoluta exigência, de modo que se alguém guardasse toda a lei, mas violasse o um mínimo ponto, pela lei era culpado e deveria ser sentenciado. É interessante é, porque a lei justamente tem essa função de provar para cada um de nós tá? Quem importante é possível pelas nossas forças, pelos nossos próprios recursos, tá? Atingir aquele grau de santidade e justiça que Deus quer. Eu vou me esforçar, vou me esforçar, mais, a pessoa não consegue cumprir toda a lei. E os escribas criaram um sistema, tá? mais ou menos como comentários na, nas bíblias de rodapé, né? É, que nos... Que, nos quais declarava que se alguém viesse, vivesse ali, a segunda interpretação que eles davam à lei, seria aceitável a Deus. Mas eram fardos pesados que eles mesmos, é, que nem eles mesmos carregavam. Olha só. Como interessante aqui, tá? Por quê? É, Aquelas escribas, eles fazem seus comentários, né, as suas interpretações da lei, e colocam como isso fosse a própria palavra, e colocam peso nas costas das pessoas. É difícil cumprir tudo que eles pedem, mas eles mesmo não fazem. Então, as exigências da lei... Já em si, né, já era difícil cumprir. Né? Agora, os escribas colocam mais fardo ainda tá? esse problema dos escribas é, fariseus. Vamos, aliás, pensar um pouquinho mais sobre os escribas e a lei, as suas funções, a diferença entre escriba e fariseu e os escribas e a interpretação da lei. Na época de Jesus, o que constituía a verdadeira religião e o verdadeiro serviço a Deus para o judeu ortodoxo era a lei dos escribas. É, para os hebreus, o escriba era um copista das sagradas escrituras e, mais tarde, intérprete da, intérprete da lei. Olha só. Então, o escriba, a princípio, ele copia, né? Porque antigamente não tinha né? ah, fotocopiadoras, assim, não tinha máquinas de seleção. Era tudo na mão. Tá? Então o escriba pegava um texto da palavra de Deus e copiava detalhadamente pontos vírgula, vírgulas. Algumas, alguns grupos contavam quantas palavrinhas tinha aquele texto para que eles é, observassem detalhadamente o que estava igual. Então, de tanto copiar, porque eles tinham que ler em voz alta, tá? Então, eles liam o texto em voz alta e copiava. Né? E, tanto de repetir isso, acabaram interpretando a lei, compreendendo mais a lei. É, até aí, tudo bem, né? O trabalho de se inscreva será considerado muito amplo, é importante e eles eram vistos como professores, como mestres. Esdras, por exemplo, né, foi um escriba. Né? Então, veja, é... aqui a princípio está tudo bem. Né? Se você lê bastante a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você naturalmente né? você começa a entender melhor. Quanto mais vezes lemos um texto, mais nítido se né? torna. Agora, a diferença entre o escriba e o fariseu. Os escribas e fariseus quase sempre são mencionados um ao lado do outro, mas, embora os escribas pertencessem ao grupo dos fariseus, eles não eram os mesmos. Tá? É, ou seja, havia função diferente. Os, os escribas né, são fariseus também, vamos dizer assim, eles pertencem ao grupo, tá? Só que o fariseu em si tem uma função e o escriba tem outra função, tá? Vamos ver as principais diferenças, tá? Nesses dois grupos. Eu coloquei aqui em duas colunas para que você é, compreenda melhor, ok? Facilite, né? veja o escriba se encarrega de redigir documentos importantes lembra ele copia ele escreve os textos e o fariseu se encarregava de representar a nação ah. é, os escribas eram intelectuais os fariseus conheciam as leis e se encarregavam da instituição oral então o fariseu a princípio né ele é o mestre, ele é o ensinador. O escriba é mais é aquilo que estuda tá? e copia, é um serviço de secretaria. Os escribas registram e mantinham contas financeiras, olha só. E os fariseus cuidavam dos negócios. Então, a gente percebe que os escribas estão mais, na, vamos dizer assim, no escritório, né? e os fariseus estão mais na parte dinâmica. Os escribas davam mais importância ao culto e à intelectualidade, tá vendo? É um serviço é uma questão mais interna. E os fariseus eram ligados à religião e suas doutrinas. Né? São bem religiosos, né? é, Rígidos os fariseus, ok? Então, eu espero que ajude você, tá? Aí fica mais claramente para você diferenciar esses dois grupos. Os escribas e a interpretação da lei. Para o judeu ortodoxo dos tempos de Jesus, a obediência a Deus envolvia a observância de milhares de regras e estatutos legalistas. Né? Legalistas quer dizer leis impostas, né? Eles acreditavam que o que não estava claro na lei deveria estar implícito e por um procedimento lógico de dedução criaram milhares de regras, estatutos e regulamentos. Essa era a lei dos escribas. Né? Veja um exemplo aqui, né? tornou-se proibido até pentear os cabelos ou curar alguém, né, num dia de sábado. Eles começam a valorizar mais as suas regrinhas tá? do que as pessoas. Agora, esse procedimento lógico de dedução é o quê? É tentar interpretar de uma forma é mas lógica, né, deduzir é, é assim, deixa eu dar um exemplo para você. Por exemplo, disse assim, é, todo ser humano morre, todo ser humano morre, logo, né, eu vou morrer. Ah, mas como assim? Eu sou ser humano, em algum momento eu vou morrer. Tá? Então, se, é, isso é dedução, se todo ser humano morre, logo, tal pessoa né? tá o humano né? x pessoa tá no meu caso eu coloquei como exemplo né vai morrer também porque todo ser humano morre né? então a dedução é ela pega um exemplo né é, geral né e aplica a um indivíduo a um ponto especificamente ele generaliza a questão tá? é do geral ele deduz para um individual ok então eles usavam esses, essas questões, né? E aí colocavam um monte de lei. Né? Ah, não pode trabalhar no sábado, por exemplo, né? É, aí eles interpretam que curar alguém é um trabalho. Ah, não pode curar no sábado, esse sábado é, vem outros dias para ser curado. Né? Mas é interessante, né? É, se ter, né? Se a dor fosse ter Se a dor fosse decidir da lei, ou de um parente, como será que ele ia reagir? Será que dá para esperar até amanhã né, o socorro da cura, do milagre? Eu quero que seja hoje. Talvez amanhã esteja morto a pessoa. Então, Jesus lança em rosto essa hipocrisia. Tá? Estão valorizando mais as regras do que as pessoas, seres humanos. Então, essa é a questão dentro da interpretação da lei. Jesus Cristo e o cumprimento da lei. Jesus não veio anular a lei, Jesus afirmou que toda a escritura se cumprirá e a justiça do reino. Jesus Cristo o cumprimento da lei. A fé cristã era, nos primeiros anos da igreja, percebida como uma nova religião, que buscava derrubar a lei ancestral dos judeus. Mas Jesus, de maneira intrigante, afirmou que não veio para abrogar ou anular a lei, mas para cumpri-la. Parece assim meio intrigante isto, né, é, que Jesus coloca, né, e desafia eles tá? é, nesse ponto, né? Mas Jesus deixa claro: a lei tá? existe para ser cumprida. E eu vou cumpri-la. né? Porque Jesus é o segundo Adão. Tá? Só que é, Jesus vai nos revelar tá? que existe uma forma tá? de nós vivermos a lei de uma forma leve. Tá? Vai ter, Jesus vai nos ensinar tá? que é possível tá? ter comportamentos adequados se nós tivermos um princípio adequado. Então, nós vamos perceber isso. Jesus não veio anular a lei. A ideia de cumprimento vai além da obediência, tá vendo? Isso que eu quero dizer, tá? Não é só o comportamento, vai além. Ou seja, guardar a lei, né? a obediência é guardar a lei, o comportamento. Embora a inclua, tá? indica que Jesus não só cumpre certas funções antecipadas mas também que a sua interpretação das Escrituras completa e esclarece o propósito de Deus por meio da lei. Este é o ponto, tá? Qual o propósito da lei? Então, tudo encontra o seu significado mais completo em Jesus. É, é bonito a palavra de Deus quando ela nos é, mostra, né? estas questões né? é, Jesus tá? ele vem nos explicar tá mais claramente né é, o que que está dizendo a própria lei vamos ler aqui Romanos Romanos Capítulo 10 né? é, rapidinho tá e o Versículo 4 diz assim porque o fim da lei tá? é Cristo é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, tá? É interessante, como assim o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê? O que que está dizendo Paulo? Paulo está dizendo que Jesus cumpriu a lei para nós, nós não tínhamos condição de cumprir a lei e não temos ainda, mas Jesus cumpre a lei, tá? Jesus, ele vive essa lei, cumpre toda ela e essa justiça que ele conquista nos coloca à nossa disposição. Então, quando nós aceitamos Jesus, tá, nós temos a justiça de Cristo. E quando você fala ainda do cumprimento, eu coloquei aqui outro texto, Hebreus, né? Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 3, tá? É, vamos ler rapidinho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo filho. Olha só. Então, quando Deus percebe que nós, humanos, temos dificuldade em interpretar a lei, em interpretar a palavra de Deus, aliás, de forma geral, não somente a lei, é, Deus então vem e envia Jesus, né? Então, nesses últimos dias, nos ensina pelo filho, que é Jesus. É, agora, versículo 3 o qual sendo o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa. É, e, e sustentando todas, todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, então Jesus vem nos explicar, Jesus é a imagem expressa de Deus. Jesus vem nos explicar o que que Deus está dizendo. O que Jesus, aliás, o que Deus, os princípios dessa lei. Tá? Vamos dar um exemplo bem geral aqui. É, por exemplo, disse a Bíblia né, que há um judeu, né, um leproso, tá, que vem correndo até Jesus. E ser é próstata diante de Jesus. E aquele homem leproso, ele quer ser curado. Mas a lei dizia que os leprosos devem ficar longe. Claro que o propósito desse dessa distância é que os outros não sejam contaminados. Agora, em relação né, a estar próximo de Deus... Né, como que um leproso vai adorar a Deus? Né? Ela não tem acesso ao templo, não tem acesso ao sacerdote, ela tem que ficar 100 metros distante. Agora, aquela pessoa se prostra diante de Jesus e disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar, se Tu quiser. Ou seja, é, o leproso ele tem certeza, tá? Que Deus é o Todo-Poderoso, mas ele tem dúvida quanto à vontade de Deus. Se o Senhor quiser, pode curar. O que é que Jesus faz em primeira instância? Olha só, Jesus disse, eu quero. Esclarece a mente daquele homem que a vontade de Deus é que todos tenham saúde. Esse é o desejo de Deus. Agora, em seguida, Jesus toca no leproso. O que acontece? O leproso contamina Jesus? Ou a vida, a saúde de Jesus influencia o leproso de tal forma que é curado o leproso? Você já sabe, o leproso foi é curado. O que, que Jesus está nos dizendo? Gente, um pecador só é restaurado quando entra em contato com seu Criador. Porque a lei, né, ela afastava as pessoas de Deus. Essas leis dos escribas e fariseus. Né? Interpretando erradamente, Jesus esclarece. Né? A palavra de Deus tem uma função de é trazer as pessoas a ele para que nele sejam curados. Amém? Jesus afirmou que toda a escritura se cumprirá. Jesus exorta seus ouvintes a não violar o mandamento, nem mesmo o menor, seja, por ignorar seu egoísmo, como nós vimos lá em um iota ontem, um interpretando mal ou manipulando o significado de um texto vinculativo e ensinado, ensinando outros a fazer o mesmo. Este seria chamado o menor do reino, enquanto o que cumpre e ensina será chamado grande. Então, Jesus está dizendo, é, presta bem atenção, está dizendo, olha, a lei é para ser cumprida, a lei é para ensinar, né? como se cumprir. Agora, a questão do como se cumprir é que Jesus nos ensina, porque nós tínhamos dificuldade é, de cumprir a lei, porque nós tínhamos um peso da cobrança, né? Aí Paulo, os Gálatas, diz que a lei foi escrito para os infantes, para as crianças. A lei é para pessoas que não são maduras. Não, Mas como assim não maduras? Né? Aí Paulo, escreve, Paulo explica nesse mesmo texto que em Cristo tá, nós passamos a, uma estado, a um estado de maduros, Filhos maduros, herdeiros com capacidade tá? de saber, conhecer melhor Deus, não motivados por uma obrigação, por uma imposição, mas motivados pelo amor. Servir a Deus por amor. Tá? Eu vou sim cumprir a lei, mas não por medo de ir ao inferno. Não mas por meu relacionamento com Deus, porque é prazeroso agradar meu pai, né? esse meu Deus que me amou de tal maneira. Tá? Então há uma motivação diferente. Os escribas que faleceram serão considerados os mais piedosos de todos os partidos políticos religiosos, devido ao seu serviço, é, aos, devido ao seu rigoroso, aliás, estudo e ensino da lei. Eram pessoas mais importantes na sociedade judaica e portanto Jesus estava dizendo que a nossa justiça deve exceder a eles olha só a justiça do reino ela ela é além tá do que as práticas comportamentos naturais tá? os comportamentos naturais é, são só é, um esforço que alguém faz mas as intenções e propósitos, os corações, né? está cheio de maldade. Porque a maioria, às vezes, dos fariseus, eles publicamente cumprem a lei. Diz que alguém, algum fariseu, fica lá na praça ou perto do templo, né? Aliás, orando, e diz assim, ah, senhor, eu, eu dei meu dízimo, né? Eu estou orando aqui, eu jejuei e não sou como este, né? Aí aponta ao pecador. Né? Ou seja, eles publicamente aparentam, tá? mas no individual. Tá? O coração está cheio de maldade. Ainda explicando mais um pouco esse ponto. Qual o tipo de justiça que o senhor requer, então, dos seus servos, que vai ser superior tá? aos, aos comportamentos né? de cumprir a lei? aquecendo o coração não de atos exteriores nenhum homem pode entrar no reino de Deus por conta própria como é que eu vou conseguir? não consigo, agora aquele que experimenta o novo nascimento pelo Espírito Santo tem condições de cumprir essa ordenança não estou dizendo que o crente é perfeito esqueça dessa perfeição tá? não é esse o ponto Está sendo a justiça. Por que, que nós temos justiça? Eu sou justo, você que aceita Jesus é justo. Ah, mas como assim? Porque Paulo disse que a nossa justiça é Cristo. Jesus levou sobre si os nossos pecados, tá? ele tira, né? ele leva, carrega os nossos pecados e ele nos concede a sua justiça. Então, Deus olha você... Tá? Como uma pessoa justa. Por isso, Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então, desfrute esse status de estar em Cristo como justo e entre a presença do Pai. desfruta a presença do Pai. Amém? Meus amados, nós chegamos ao fim, ensinamos acerca do significado da lei mostramos o que era ser um escriba naquele tempo e apresentamos a justiça de Cristo Deus nos abençoe muito obrigado mais uma vez te convido a você se inscrever no nosso canal deixa seu sua curtida seu like tá compartilha né? compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esses comentários sejam edificados amém Deus nos abençoe Eu sou o pastor Roland, muito obrigado por vocês estarem aí é, e desejo uma boa EBT para vocês.